E aí galera Beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa um canal do YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje, eu irei dar uma pequena parada nos assuntos sobre o especial que teve nesses últimos episódios de Steven Universo. E eu sei que muitos de vocês estão esperando um vídeo sobre a Diamante Branco, mas é um pouco complicado fazer teorias sobre ela. Então, paciência, pessoal. Enfim, no vídeo de hoje eu irei falar. Uma teoria bem interessante sobre uma personagem que muitos acham ela bem genérica e que não tem muita importância para o um desenho. A incrível Sardonix. Ou Sardonix, tá? Tanto faz. Eu vou ficar variando aqui para agradar as massas. E pessoal, essa teoria é bem interessante. E eu até fiquei um pouco pasmo de não ter pensado nisso antes. E para muitos essa teoria vai ser bem bizarra Mas ela não é tão bizarra quando a teoria do Ash está em coma de Pokémon Ou então da Rose ser a Diamante Rosa do próprio do Universo Mas então, eu estava procurando algumas pistas para o vídeo da Diamante Branco E acabei percebendo algumas coisas bem interessantes sobre a Sardonyx Que é uma coisa bem óbvia na real Ela é a única personagem do Universo que quebra a quarta parede Tipo o Deadpool da Marvel ou qualquer outro desses personagens e bom, para muitos essa coisa de quebrar a quarta parede é uma característica ou uma zoeira, entre aspas, que a se faz por causa da sua personalidade. Que é a de uma apresentadora ou comediante de televisão. Mas se eu te falasse que ela só faz isso porque ela é a única personagem que sabe que está dentro de um desenho. E eu sei que isso parece loucura, mas até o fim do vídeo você vai acreditar na minha teoria e vai ver que ela faz muito sentido. Bom, acreditar não, mas vamos chegar perto. Então, será que é a dona que sabe que está em um desenho animado? E mano, essa teoria é de explodir a cabeça. Então já vai se preparando para o que vem por aí. Vamos começar. And welcome back. Don't those cartoon characters make you want to buy those products? I sure hope so, or else I'd be off air. E antes de começarmos a teoria, eu tenho uma visão incrível pra vocês. Depois de ter perdido meu Amino há uns 3 meses atrás, eu resolvi criar uma nova conta no Amino SU para vocês interagirem comigo. Então se você quiser conversar comigo de uma forma mais direta, é só me seguir lá no Amino. E aliás, lá você também ficará por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores do canal. E todas as novidades de Estível Universo o mais rápido possível. Então me segue lá, o Nick é Senhor Cometa. E vamos ver se agora vai dar certo. E voltando para o tema do vídeo, para quem não sabe, nós dizemos que um personagem quebra a quarta parede quando ele fala diretamente com o público. Alguns personagens da cultura geek fazem isso, como Deadpool e o Homem-Aranha nas animações da Marvel, e no universo dos cartoons isso também acontece. Um exemplo desses personagens é o Lincoln, de The Lord House, ou então o Cooper, que é um ser místico, entre aspas, do universo de Hora de Aventura. Bom, pelo menos é o que diz a Wiki, e se olharmos bem, na maioria dos desenhos animados podemos encontrar um personagem que quebra e corta a quarta parede. Mas e em o Universo? Bom, isso já aconteceu algumas vezes no desenho. Como na vez que Rose Quartz olha pra câmera quando o Steven tá lendo o livro do Buddy, lá na quarta temporada. Ou então, quando o Steven e seu pai vão para a Coreia e veem alguns storyboards do desenho, como se eles estivessem no estúdio de animação do Steven Universo. Eles não falam com o espectador nesse momento, mas de certa forma ele interagiu com o nosso mundo. E claro, em quase todas as aparições da Sardonyx, ela também faz isso, tipo, interagir com a gente. E essa, entre aspas, é a graça da personagem. Ela tem personalidade de uma apresentadora de top show. Mas, por que ela tem essa personalidade? Por que ela faz isso? E aí que entramos na teoria. Bom, eu acredito que a Sardonyx saiba de tudo por causa dos seus poderes. Na verdade, um dos seus poderes. Esse poder seria o resultado da junção das habilidades de observação da pérola e a visão do futuro da Garnet. Pense bem, a Garnet já podia ver o que estava na frente do seu tempo, todas as possibilidades, tudo Mas quando a Pérola também conseguiu esses poderes graças a Sardonyx, ela percebeu que tinha algo a mais que não estavam enxergando Mas só ela que estava na Sardonyx conseguia ver, que seria a quarta parede Vamos colocar isso entre aspas também porque a quarta parede não é uma coisa física E isso é bem louco de se acreditar mas eu acabei pensando isso depois de fazer uma maratona de Doctor Who, que pra quem não sabe é uma série de viagem no tempo e tudo mais. E mano, quem assiste Doctor Who fica realmente muito pensativo sobre o universo. Então quando eu vi a Sardonyx, meu Deus, eu automaticamente criei essa teoria do nada. E eu também me inspirei um pouco nas histórias clássicas do Deadpool, aliás a história atual do Deadpool. Pois nos quadrinhos ele tem um motivo para quebrar a quarta parede, e eu vou resumir isso rapidamente. Bom, o Deadpool já era bem louco por causa das experiências que fizeram com ele. Então o Professor Xavier, lá dos X-Men, tentou curar a mente louca dele usando seus poderes. Mas acabou só piorando as coisas. E quando o Deadpool ficou ainda mais louco, ele percebeu que todo o universo dele na verdade era um história em quadrinhos. E por incrível que pareça, isso faz sentido. Nenhum personagem quebra a quarta parede antes de saber que ele está em uma forma de entretenimento. Então foi isso que eu pensei para Sardonyx. Na primeira vez que a Garnet e a Pérola se fundiram, ela percebeu que estava dentro de um desenho. Mas, óbvio que pode ter demorado um pouco para ela perceber isso e tudo mais. Mas isso não é muito relevante. Enfim, depois de a Sardonyx perceber que é um desenho, ela começou a agir daquela forma extrovertida e amostrada. Tudo isso para entreter o público. a ah, cometa, essa história tá muito louca. Se a Sardonyx faz isso, porque a Garnet e a Pérola não se amostram para o público? Bom, eu sei que essa história tá maluca, mas pense bem... Talvez a Sardonyx tenha escondido isso da Garnet e da Pérola. E eu acho que isso é possível, afinal a Sardonyx é o único ser, uma única entidade. Ela pode simplesmente querer guardar essa memória só para ela. Ou então, a Garnet e a Pérola sabem que estão em um desenho, mas não falam pra ninguém. E talvez ela nem se importem com isso. Cara, que viagem essa teoria, boy. Enfim, vamos ver algumas coisas que comprovam que a Sardonyx sabe que está em um desenho. Primeiro, vamos observar o seu bordão. A primeira vez que ela falou isso foi no episódio 11 da segunda temporada, na sua incrível entrada triunfal. E quando ela fala isso, realmente faz sentido, pois estava de noite e era uma frase perfeita para aquele momento. Mas se olharmos no episódio Conheça Sua Fusão, ela fala isso mesmo estando de dia. Pode prestar atenção, antes de entrarem no templo, o céu está claro. E quando eles entram para o show de mentira dela, ela cumprimenta todos com a boa noite. Mas por que ela falaria isso mesmo estando de dia? Bom... A explicação mais lógica é que o show de mentira da Sardonyx se passaria de noite. Assim como o nome do programa sugere. Mas será que realmente é isso? Bom, não sei se vocês sabem, mas os episódios de Chibra Universo são um estreados nos Estados Unidos à noite. Então será que a Sardonyx fez isso propositalmente? Caramba, que viagem. Em outro momento nesse episódio, a Sardonyx fala que o público dela tem que comprar os bonecos dos personagens de desenhos. E se não comprarem, ela provavelmente vai sair do ar. Óbvio que com um tom sarcástico. E bom, quem joga Bendy e ele tem Ink Machine já sabe do que eu tô falando, né? Se um boneco de um desenho não vende, o personagem desse boneco é cortado do elenco. Ou então suas aparições são incrivelmente reduzidas. Então a sardônica estava falando aquilo para nós que estávamos assistindo. E na primeira aparição... Ela mesmo fala que você tem que deixar a Garnet e a Pérola junto para ela aparecer. Tipo, se a gente tiver saudade dela, é só deixar a Pérola e a Garnet juntas. Como que se ela quisesse aparecer mais para que não seja cortada do desenho. Outro momento do episódio é mostrado uma cena da Alexandrite lutando com a Malaquita. E lá, aparecem outras coisas bem convenientes na parte inferior do vídeo. Está escrito, Cenas Concedidas Pela Cartoon Network. Obviamente para querer evitar problemas e tirar cenas de outros episódios antigos sem autorização da Cartoon e exibir novamente. Mano, essa história tá muito louca, mas pior que faz muito sentido. Na real, eu acho que essa teoria pode até ser verdade, mas é bem provável que a Sardonic seja mais uma piada, entre aspas, do que uma personagem com esse poder. Podemos ver que ela sempre está fazendo coisas legais para a câmera, inclusive falando que quebrou a quarta parede. Mas provavelmente essa teoria é uma daquelas bem viajadas, e que nós nunca saberemos se é verdade ou não. Enfim, como eu tava no modo filósofo quando eu pensei essa teoria, provavelmente eu me empolguei um pouco nos detalhes. Mas fica aí esse vídeo pra vocês. E já vou falando que eu irei tentar postar mais vídeos de teorias aqui no canal, com menos de um mês de intervalo entre eles. E como essa teoria foi bem viajada, não precisa nem deixar o like no vídeo, só se você realmente começou a acreditar igual eu, tipo... Quando eu ver a Sardonyx, eu provavelmente vou pensar que ela quebra a quarta parede de propósito. Comente aí alguma coisa destruindo essa teoria. Não sei se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!